auxiliar trabalho e maternidade A rotina de consultas, serviços, mal-estar e ansiedade nem sempre é fácil é, Às vezes eu choro porque estou muito cansada Estou muito ansiosa para mim ganhar logo ela Trabalhadoras gestantes como a Cássia passam por momentos difíceis mesmo Mas apesar disso, não podem ser demitidas porque estão grávidas foi o que aconteceu com uma funcionária de uma loja de armarinhos em São Paulo. Cinco meses após o nascimento do filho, a trabalhadora entrou na Justiça do Trabalho pedindo a estabilidade provisória que ela tinha direito. Mas o patrão afirmou que não sabia da gravidez quando a demitiu, por isso não precisava reconhecer a estabilidade. Segundo a CLT, toda trabalhadora grávida tem estabilidade no emprego, desde o início da gestação até cinco meses após o parto mesmo não comunicando ao patrão que está gestante. Para o relator do caso, na quarta turma do TST, ministro Milton de Moura França, não é necessário que a empregada comunique que está grávida na hora da demissão, já que ela também pode não saber da gestação. A empregada ela pode ser dispensada sem saber se que está grávida. Ainda assim, se ela comprovar que engravidou no período do contrato de trabalho, ela tem direito a essa estabilidade. Por unanimidade, a quarta turma condenou a empresa a pagar indenização referente ao período da estabilidade provisória da trabalhadora.